Se acontecer, eu quero viver de, bem daqui para frente. O HIV entrou na minha vida em 2002. Eu me descobri HIV positivo em 2002. Por, assim, nem nem passava pela minha cabeça em fazer o teste. E adoeci. E nesse período eu adoeci, fui ao médico e o médico não me pediu nenhum exame relacionado eu eu não, me, não melhorava eu fiquei três dias internado, não estava melhorando ninguém descobria nada e no dia que eu estava para ter alta do hospital ele uma tia minha falou mas ele está tendo alta não tem nenhum diagnóstico você é, pedir algum exame para ele não não pedi e ela me perguntou se eu queria que pedisse o HIV eu falei quero então fiz o um exame de HIV, com 15 dias eu peguei o um resultado e foi um resultado positivo. Como aceitei, eu comecei a pesquisar, nesses 15 dias de espera do resultado, eu comecei a pesquisar sobre o HIV. E fui entender um pouco. E não queria contar nada para a família, nem para os amigos. A minha tia, até então, era a única pessoa que sabia que eu contei para ela. E eu não contei pelo fato de que, tinha um casamento, logo em seguida, da minha irmã. Minha irmã tava, morava fora, estava voltando para o Brasil para casar. Então, eu não queria fazer alarde nenhum. Esperei passar aquilo tudo e logo em seguida contei para a família, contei para alguns amigos. Assustaram, mas eu tive total apoio. Eu acho que, assim, quando você descobre ser sor soro positivo o apoio é fundamental, seja da família, dos amigos, de uma pessoa próxima. Eu acho que o que eu aconselho é que o contar para alguém de confiança é importante. Às assim, a gente fica com medo, a gente ouve muito isso, o medo, o medo de contar que eu tenho HIV para o outro, porque as pessoas banalizam muito o diagnóstico do outro, mas elas não elas não, não percebem que o diagnóstico pode ser dela também. Foi muito difícil, não é fácil, não é, não é. eu falo que não é fácil viver com HIV, uhum. mas eu só lembro que eu tenho HIV porque eu trabalho com HIV, e na hora de tomar a medicação, né, porque o HIV para mim, eu vivo, eu tenho uma vida normal, tranquila, eu tenho, uma, eu tenho um relacionamento de 10 anos, que é sorodiscordante, então a pessoa não tem HIV, e desde o início ela soube disso, porque eu sempre, eu não escondo que eu tenho HIV, eu não tenho, eu não tenho visibilidade, mas assim, eu converso sobre HIV com qualquer pessoa e eu não tenho eu não tenho esse estigma de falar ah, não, eu não eu não tenho vergonha de falar que eu tenho hiv uhum. eu eu realmente assim o hiv muda muita coisa e eu acho que muita coisa mudou para melhor na, na minha na minha na minha concepção eu contraí um vírus por algum descuido meu por alguma é, isso é uma coisa que aco, ac, aconteceu eu não fico, não fico perguntando por que aconteceu se aconteceu eu quero viver de, bem daqui pra frente.